É a nossa primeira aula do, do curso de jornalismo de dados para coberturas locais é, eu sou Juan Torres eu sou coordenador aqui do, do curso é, eu enfim sou jornalista também sou tenho alguns anos de experiência com jornalismo de dados e estou muito feliz né quem está participando lá do chat é, já deixei meu depoimento lá, estou né? muito feliz com esse curso, a gente está bem empolgado na Escola de Dados de, de poder oferecer esse curso pela primeira vez, com esse recorte local, e, enfim, muito satisfeito com a diversidade que a gente está conseguindo atingir também com esse curso, é, diversidade em todos os sentidos, inclusive territorial também, que era um dos objetivos. Enfim, é, bom, bem-vindos então é, ao curso, é, só um, dois recados importantes. Ah, durante essa aula ao vivo, a gente é, vai pedir, vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas é, pelo chat, tá? É, como são muitas pessoas, a gente é, vai pedir para deixar todo mundo mudo e sem vídeo, é, e vai ter uma equipe nossa também é, ajudando nisso. Ah, mas então fique à vontade a qualquer momento para fazer as perguntas no chat. É... Uma outra coisa importante dessa aula é que uh, eu vou, ela, na verdade ela já está gravando, então a gente vai gravar essa atividade até para ficar, né, para quem não puder é, participar ao vivo poder assistir depois. e Enfim, eu queria, antes de passar a palavra para o Pedro, eu queria é, agradecer é, pra, a, a toda a equipe da Escola de Dados, né, eu já participo da, da, de atividades e é, de cursos e tal, da escola Já tem alguns anos E essa é a primeira experiência é, Em que eu estou participando diretamente Da, da, da produção de um, de um curso online Então, tô, como eu falei Estou muito satisfeito com o resultado Muito feliz, mas o, o, o Esse curso que vocês estão assistindo Ele ele definitivamente é, Tem um trabalho imenso da equipe Da escola por trás Então quero agradecer ao Adriano Belisário Que é o coordenador da escola de dados Pela confiança é, para oferecer esse curso, a Marília, a Edilane e a Isis, que estão aí sempre na, na, na linha de frente aí do trabalho da Escola de Dados. Se vocês quiserem dar um oi, Adriano, Marília, Isis, Edilane, não, dar... não sei se está online. Não sei se a Isis está aqui agora. Vamos dar um aí rapidinho para não atrapalhar muito da aula, mas só reforçar aí que estamos muito felizes de, de receber todo mundo no curso. É, estamos acompanhando pelo chat colaborando aí como possível Vamos acompanhar aqui na, na atividade ao vivo também Estamos à disposição, uma felicidade de ter vocês com a gente Oi pessoal, eu sou a Marília, eu atuo no apoio pedagógico da Escola de Dados E também estou aqui no chat dando uma olhada nas mensagens de vocês Aguardando as perguntas, então sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas e fiquem ligados nos próximos dias, que a gente está uh, planejando um tutorial sobre a PNAD contínua, com mais informações aí do IBGE. Vocês já viram, assistiram com certeza aos vídeos do Pedro, mas a gente vai ter mais conteúdo por aí nos próximos dias. Então, fiquem ligados aí. Oi pessoal, eu sou a Isis, eu sou da comunicação da Escola de Dados e se vocês tiverem algum problema, alguma dúvida, podem mandar um e-mail para escoladedados.org.br que eu vou responder para vocês, tá bom? Legal, gente. É... Tem uma outra pessoa que não está aqui também que eu queria agradecer em especial, que é o Paulo Koba, que é o editor dos... nosso editor de vídeos. Né? Essa experiência online é... É, é muito desafiadora, né? E o, o Paulo tem um trabalho imenso, né? Numa uma responsabilidade imensa e de colocar esse, esse curso no ar também. Então fica registrado um agradecimento a ele e, obviamente, agradecer a todos os instrutores, né? O Pedro está aqui com a gente hoje e mais nas semanas seguintes a gente vai estar tá também com a Cecília do Lago, com a Ana Carolina Moreno, com o pessoal da Fiocruz, né? Que é, o Diego, a Mônica, o Rafael. E, por último, a gente vai ter a Maria Vitória Ramos, do Fiquem Sabendo. Então, agradeço muito a eles pela, pelo incrível conteúdo que eles produziram para o pro, pro curso. Vocês já tiveram aí a, a contato com a primeira semana, né, com o que o Pedro produziu. E, naturalmente, agradecer a vocês né, por, é, por confiarem na gente, confiarem no curso, confiarem na atividade. É, então, espero que sejam cinco semanas aí de muito aprendizado para todo mundo. É, então, vou não vou mais é, tomar o tempo do Pedro aí, vou passar a palavra para o Pedro. É, não sei se já tem perguntas, enfim, a gente vocês podem ir mandando, mas é, a ideia hoje é vocês fazerem as perguntas do que for do conteúdo que que foi é, que vocês já tiveram contato essa semana, ou qualquer outra informação em relação a às bases de dados, às pesquisas do IBGE, o Pedro está aí para responder e também... É, resolver né, o desafio que ele, ele deixou, que é outra ideia também da, dessa atividade. Pedro, todo seu. Obrigado, Juan, Adriano, Isis, Marília. É, obrigado também pela confiança, né? porque é <risos> a primeira vez que estou dando uma aula é, assim, ainda mais nesse formato online. Agradecer ao COBA também. Aí, com certeza, se vocês gostaram do conteúdo, a edição tem uma grande responsabilidade aí também. Foi um trabalho muito bem feito, muito show. Então, gente, antes da gente entrar no, no desafio propriamente dito, né, que eu deixei para vocês, é, fazer um breve resumo aqui de cada, de, cada, de cada tópico, né, e ouvir um pouquinho de vocês também as dúvidas, vocês podem, fiquem à vontade aí para interromper, o pessoal está monitorando o chat, vocês podem também, acho, pode, acho que tem a possibilidade de abrir o microfone também, mas chamem a atenção ali pelo chat, que a gente interrompe, vai, a ideia é que seja um, uma conversa nesse primeiro momento, não tendo perguntas, a gente cai dentro do desafio para chegar aí nas soluções. Então, assim, qual foi a ideia do curso aqui? Né? O primeiro módulo foi justamente a gente mostrar como vocês vão... A gente acredita que conhecendo a estrutura do, do portal e do IPGE, né, as pesquisas, vai ficar muito mais fácil vocês chegarem e saber o que vocês estão procurando. Então, a gente começou ali, falou um pouco da PNAD contínua, é isso que a Marília falou, a gente está querendo fazer um, um outro material explorando também os microdados dela, né, para vocês terem outras possibilidades de trabalhar com essas informações produzidas pela pesquisa. E a PNAD Contínua realmente é o carro grande, carro-chefe nesse momento aí do IBGE. É a pesquisa amostral, né? E ela é carregada justamente pelo censo, né? Que acontece de 10, 10 anos, o próximo aí está previsto para o ano que vem. É, depois, a gente entrou um pouquinho no CIDRA e a gente começou a privilegiar as pesquisas que é, que a BOC, que tem dados para todos os municípios, né? A gente falou um pouquinho da algumas pesquisas econômicas, né? Da agropecuária, fez um cruzamento ali com a estimativa da população, quando você pensa na estimativa da população Em todos os municípios ela, ela, Se você saber o dado A quantidade de pessoas do seu município Ela é importante para uma série de matérias né? Dependendo do que você estiver trabalhando Você vai precisar ter um comparativo ali Do total da população para ter uma comparação Dependendo do que você quer apresentar Então a pesquisa é realmente muito importante Depois, aí sim, a gente começa a entrar Efetivamente no censo realmente, a única pesquisa que vai chegar ali até o nível de bairro é, e até aglomerado subnormal, né, que vocês agora já sabem o que é, para quem não conhecia o conceito. É, e, realmente, aí eu, é, eu a terceira parte, a quarta parte, que vai ser o REGIC, né, a REGIC, que é uma pesquisa extremamente complexa, né, minha vontade, na verdade, para cada módulo desse, a minha ideia inicial era trazer uma pessoa do IBGE diferente para falar, mas não ia ser possível. Aí, coube a mim aqui conversar, eu fiz uma série de né, conversas com os próprios colegas lá para tentar trazer, pelo menos, o mais importante, tentar simplificar, às vezes, alguns conceitos complexos, a regi é especialmente complexa. É, aqueles 15 minutos de aula, com certeza, não vão dar conta do, de toda a complexidade que ela, que ela representa. É, e, finalmente, assim, o filé do curso, né, que foi o desafio para a gente trabalhar, efetivamente, com as planilhas dos aglomerados, né, um dado recente, de 2019, é, foi justamente é, divulgado, né, antecipadamente, para ajudar nesse conceito pandemia, que a gente sabe que os aglomerados, né, as comunidades, favelas, o nome que a gente, vocês queiram dar, é, tem um adensamento populacional mais elevado, né, às vezes as condições de saneamento básico não são adequadas e a gente está trabalhando com um dado muito recente, né, 2019. Então, a gente está indo contra o lead, né, contra a pirâmide divertida, deixamos a melhor para o final, mas com certeza vocês vão, espero que vocês tenham conseguido resolver o desafio, mas se não, a gente vai resolucionar ele aqui agora e se tiver alguma pergunta, vou perguntar para o Luan se tem alguma, se tem alguma, alguma questão. Eu vou, a gente vai, pode ir respondendo e aí, não tendo, a gente entra efetivamente no, no desafio. Temos? Oi. Pedro, eu acho que você pode... Ah, Marília, quer não, falar? Não, é, tá, tá tranquilo. Não, eu só ia comentar que a gente está aqui monitorando o chat e o pessoal... Uh, diz que está vendo ainda alguns, uh, o módulo de nivelamento. Uh, tem o pessoal elogiando também. E eu falei, estimulei aqui o pessoal para pensar naquelas dúvidas que surgem justamente na hora de criar pautas, escrever matéria, o que, que, o que, que precisa, né? o que, que a gente pode tirar de dúvida. Mas o pessoal aqui está tá começando a movimentar, a gente vai monitorando. O Juan ia falar alguma coisa, né? Não, eu ia dizer justamente isso, que está tendo comentários em relação ao curso, a gente está acompanhando aqui e pegando os feedbacks. Obrigado, gente, é, mas é, fiquem de novo à vontade para fazer perguntas específicas do conteúdo, quem já conseguiu é, acompanhar as aulas do Pedro. Se não, Pedro, é, a, aqui ó, o Alexandre acabou de mandar uma pergunta, eu já ia te liberar para você fazer desafio, mas eu vou pegar aqui a pergunta do Alexandre primeiro. É, sobre as tabelas de dados existe uma documentação sobre os termos usados tipo dos aglomerados subnormais sim sim é... acho que é um bom gancho para você começar aí o desafio né porque o desafio tem um pouco disso Antes de a gente entrar na tabela na verdade então fazer o seguinte a gente pode até começar é... ah não já começar as perguntas então não vão entrar ainda não. mas toda né, já que a gente sabe o que a gente está procurando se a gente quer saber a pesquisa específica no próprio portal do IBGE é, você identificando a pesquisa tem lá na coluna esquerda. Vou começar a navegar aqui com vocês. É, sempre tem o, deixa eu aqui minha tela. Sempre tem a documentação, né, as notas técnicas, metodológicas. É, no próprio Sidra, né, quando você extrai a tabela embaixo, a gente tem a gente tem é, algumas notas explicando, né, alguns conceitos. Então, é importante, por exemplo, se você quiser aqui em... Vamos lá na PNAD Contínua. Né? Eu fui lá em Estatísticas, População, Pinade Contínua. A estrutura do portal é sempre essa, tá? Você vai chegar no nome da pesquisa e vai procurar. E tem aqui as informações técnicas. Então, tem algumas explicações metodológicas. Você pode também, no caso aqui da... em download, se eu não estou enganado. Se você quiser algum conceito específico, sempre a gente tem a publicação. Então, no caso aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Da divulgação mensal. que geralmente essas questões aqui são as mudanças que podem ter acontecido. Mas aqui, depois eu posso procurar um pouquinho mais de calma, a gente consegue achar, na verdade, na, na, no produto em si... Que aqui são só as notas técnicas. Estava procurando... Porque a gente tem, sim, no, na, na divulgação, né? No, no, na publicação dela, por exemplo, eu venho aqui outras informações, notícias e releases. Deixa eu clicar aqui no release mais atual, que é a PNAD continua trimestral. Deixa eu ver se a publicação está vinculada. Ela já está, eu saí lá da página, né? Do, da página da pesquisa. Vou voltar aqui, porque eu acho que eu fui muito rápido. Fui na página da pesquisa, tá? Vim aqui em outras informações. Procurei a última divulgação dela, né, que foi o release ou a notícia que a gente produziu. Ele me levou. Deixa eu sumir isso aqui que eu não estou conseguindo visualizar. Isso. Ele me levou para o. Pro, pro, né? Ele me levou para o release. Vou clicar aqui de novo. E ele me leva para a página da publicação, né? que a gente chama para a biblioteca do IBGE. E aqui efetivamente a gente tem o, o texto né? que, é, que é feito pelos técnicos. Tá? E aí é um grande PDF que tem a explicação dos conceitos né? e tem uma análise, e a partir desse documento que a gente elabora os releases para a imprensa. Tá? Então, toda a pesquisa, geralmente, se você não achar diretamente na página da pesquisa aqui, dela, que depende, às vezes a estrutura muda um pouco. Eu recomendo você sempre procurar, vir aqui em Outras Informações, tá? isso é padrão para todas as pesquisas, é... em Notícias e Releases, e aí ele vai ter um, um agrupador, vamos dizer assim, na ordem cronológica, você clica na notícia ou no release que você estiver procurando, vai te levar lá para a agência de notícias, e aí sempre tem um release com material de apoio, e aí tem a publicação da respectiva pesquisa, tá? Eu tenho quase certeza que tem aqui também, mas agora, como tem muita informação, eu não estou tô, não tô achando. Então, pode usar esse caminho, é certeiro, tá? Então, para todas as pesquisas, você pode seguir aqui, que você vai achar, tá bom? Pedro, tem uma outra pergunta aqui do Frederico, que é, já não é só dele, outras pessoas manifestaram tem a mesma dúvida. É, a linguagem utilizada nas variáveis das pesquisas é, no site do IBGE é um pouco complexa. Tem alguma bibliografia que facilite lidar com essa linguagem ou só com a prática constante para adquirir é, adquirir uma maior intimidade? É, essa pergunta é muito boa, na verdade, porque é um, é um desafio que a gente encara internamente. né? O tecnicismo do, do, dos estatísticos... E é o nosso desafio de tentar transformar essa informação em... Né? A informação que o estatístico produz é o que vai estar no jornal no dia seguinte. É, só voltando, um exemplo disso aqui, né? os conceitos, eu cheguei lá no PDF, aqui estão alguns conceitos. É pessoas desocupadas, é, a gente tem a taxa de desocupação, mas no jornal vai estar o desemprego. Né? Mas aí, no IBGE trata como desocupação porque desemprego é só quem não estaria empregado, né? na categoria de empregado. Então, é, tem algumas idiosincrasias né, da própria pesquisa. No momento, a gente está tendo esse trabalho até de ranquear melhor nos sites de busca, já no Google. A gente, até a própria agência de notícias, tem, tem esse esforço. Né? A gente já conseguiu, né, negociando ali internamente, é, flexibilizar alguns conceitos. Então, por exemplo, amanhã a gente vai ter, vai ter a PINAD contínua mensal, acho que, se não estou enganado, o trimestre encerrado em julho. Tá? Se eu não estou enganado, eu vou checar depois. Amanhã, às 9 horas, vai estar divulgado. Você vai ver que o Release, que é um produto mais técnico, né, mais ali com os destaques, ele vai ali ser muito fiel ao conceito da pesquisa. Mas sempre anexo a ele, a gente vai ter a a, PNAD, a notícia, né? Que aí realmente a gente vai trazer algumas informações um pouco um pouco mais é, mais próximas de, realmente do que sai nos jornais. Né? Então, por exemplo, aqui a gente está falando do desemprego. Mas se você for ver o respeito do Release, ele vai estar tá lá, desocupação, cresce em tantos, tantos UFs, e tal, é quem está estado. Então, a agência de notícias é um, um, um uma etapa desse processo de aproximação da, da estatística da sociedade. Né? Esse trabalho que a imprensa, né? claro que a agência de notícias do BGE não vai conseguir ocupar esse espaço, né? mas, por exemplo, até para os veículos que não têm condição de participar de uma coletiva, não estão familiarizados com o BGE, a ideia é que eles peguem esse conteúdo da agência de notícias, supostamente já vem pronto, né? Já vem uma notícia pronta ali que ele pode complementar ou não. Ele pode pegar aspas dos técnicos dali também. Então, nesse sentido, a gente está caminhando nisso. É um trabalho constante que a gente... Em reuniões periódicas com os técnicos, para avançar nesse sentido. tá? Mas é é isso. Os conceitos de cada pesquisa são muito diferentes. Então, é realmente um grande desafio tentar consolidar isso como se fosse um documento só. Né? Mas, realmente, a prática aí vai te levar... Eu estou há três anos e pouco no IBGE. Quando eu cheguei, eu também estranhei muita coisa. Hoje em dia, eu já... <risos> já é, ajuste sazonal, por exemplo. Enfim, tem uma série de conceitos que só a gente... Com a prática vai te ajudar a compreender melhor. Nós estamos no caminho. Legal, Pedro. O Fernando tem uma outra dúvida é, que é o seguinte. Ele fala que o número de pesquisas e recortes são muitos né, dentro do IBGE. É... E que isso torna muito exaustiva a busca, a busca pelos dados quando o jornalista está ali na na, na na ânsia de conseguir uma pauta. Então, eu queria saber se você tem algumas dicas, né é, além daquilo que você já apresentou nos módulos, né de, de estatísticas e, e pesquisas que tem o mais potencial de gerar pautas. É, pensando no, no jornalismo de dados, assim, no, assim, se a gente for pensar no, no dia a dia, né? na rotina, é, eu te recomendaria... É realmente ir no portal e ir direto nos indicadores chaves, né? Que são os indicadores mensais e econômicos. Agora, é para você... Aí agora, realmente, né? Que é, por exemplo, a inflação, a taxa de desocupação, que são divulgações que são mensais. Então, eu recomendo que você dá uma olhada ali para dar um pano... Porque, na verdade, o que acontece? As pesquisas estruturais, que são divulgadas ano a ano, né? Anuais, elas meio que são consolidadas dessas divulgações que são mensais. Então, eu recomendo você dar uma olhada aqui nesse, nesse painel de indicadores ele te dá um panorama de, né, de o que, que, que, que o IBGE está produzindo. E aquilo, né, eu falei até na, na minha biografia, são minha 200 divulgações por ano, né, que a gente faz mais ou menos. São mais de 50 pesquisas. Então, realmente, é complexo. Outra, e e é para pensar também no, na parte de jornalismo local mesmo, vocês podem... É tipo, pelo portal, não é tão fácil você identificar qual pesquisa que tem dado para o meu município. Mas acho que no segundo módulo, quando eu estou apresentando o CIDRA, quando, eu tô, quando a gente está indo ali no a trabalhar com, com a estimativa, com o PIB dos municípios, não estou me lembrado agora, você consegue lá no CIDRA, vou aqui direto nele, você consegue aqui pelo acervo é, procurar, né? filtrar ele pelo meu município, pelo nível territorial, bota o município, e aí ele já me dá as pesquisas que tem dados municipais. Né? Só repetindo aqui. Ele vai me trazer. Então assim, realmente não tem muito atalho, tá? Eu queria. O curso, o trabalho que a gente desempenha no dia a dia, é um caminho para isso. Agora, você vai. É, esse processo de aprendizado, de, para você achar a falta é ah, uma coisa importante. Desculpa, eu me interrompi, mas uma coisa que pode facilitar você a se planejar, eu acho que eu não falei isso no, nas aulas gravadas, é você vir aqui em próximas divulgações, tá? Portal do IBGE, próximas divulgações aqui em cima. Aqui, assim, tem esses indicadores conjunturais, né? o IPCA e tudo mais. É, tem até, geralmente em dezembro, início de janeiro, já divulga o calendário do ano inteiro, tá? e esse calendário realmente não muda. Só, por exemplo, quando aconteceu uma pandemia, <risos> a PNAD Pontina, por exemplo, foi adiada algumas divulgações. É, mas foi realmente um, um caso extraordinário. Então, aqui você consegue se programar, né? saber botar... Na... Às vezes ligam lá para a nossa assessoria perguntando que, né? quando é que vai ser divulgado, que dado que vai ter essa semana, mas está tudo aqui público, Você só você se programar. É, e tem também as pesquisas, os produtos geosscientíficos e as pesquisas estruturais, elas também são pesquisas anuais, né? a gente não, a, como ela é um pouco mais flexível a data, tem pelo menos um mês aqui da divulgação. Tá? Por exemplo, agora em outubro a gente vai ter a pana a PPM e a PEBS, que são pesquisas econômicas, tem dados para todos os municípios. Vocês já podem começar a se, a se programar aí para fazer a cobertura delas. Tá bom? Desculpa, gente, o tempo é muito curto, eu estou tentando sintetizar aqui. Legal, é um... Não, tá ótimo. Essa, essa, dica do município, essa dica do município é muito legal, né? Se procurar pelo acervo e a, a, procurar as pesquisas que têm dados municipais, né? Isso é, bem, é, isso é um atalho bem legal. Lembrando, lembrando que aqui, bota município, mas tem município de capital também aqui, tá? Só toma cuidado com isso. Porque A PNAD Contina vai estar tá aqui, ela não vai ter para todos os municípios, só para as capitais. Mas a sim. maioria aqui, você vai conseguir para o seu município. Sim. Legal. É, eu acho que vou fazer mais uma pergunta Até para dar tempo depois de você fazer o, o desafio A Luana perguntou aqui se é, A pergunta dela é bem interessante é, Como o último censo é de 2010 Ela quer saber se esses dados são válidos Para fazer pauta hoje Qual é a sua opinião? Com certeza é, a, a, o, a missão do IBGE É né? retratar o Brasil é, E fortalecer o exercício da cidadania né? Em síntese é isso é importante que os, os censos, eles acontecem de 10 em 10 anos, é uma, uma grande operação, né? vai a todos os municípios, para todos os domicílios de todos os municípios, não me canso de falar isso. É, e ele é um recorte, é um retrato daquele ano, né? em 2010 estava assim. É, dependendo do dado, ele é válido sim, você pode, né? tem, tem mais que são, algumas mudanças são muito, são muito é, estruturais e demoram um tempo para acontecer. Então, dependendo do indicador que você está trabalhando, ele pode ser, sim, um gancho para você para você fazer uma matéria, né? Claro que com a ressalva de que o censo, que o dado é de 2010, claro, você tem que dar essa fonte. É, e, e, assim, agora, nesse momento que a gente está chegando próximo do, do censo 2021, é, isso, isso por si só já é uma pauta também, né? Como estava, como estava o retrato era assim em 2010, como vai ser em 2021? E o não vai fazer essa previsão, mas... Isso é uma questão que pode ser... Né? Você pode perguntar isso para especialistas, é, para gestores públicos. né? que, que ele... Digamos que tem um gestor público que tenha... É, que trabalha, trabalha essa década toda. Ele pegou é, o município dele é, com aquela situação do Censo 2010. Como é que está é tá hoje em dia? Né? Como, como é que ele, ele... Que mapeamento que ele fez com base no Censo, por exemplo? É, que, que, como é que ele usou o censo para mudar a realidade local ali dele, né? Aí ele vai, vai dar a opinião dele, vai dar os argumentos dele mas o censo de 2021 que vai ser o grande é, chancelador aí dessa, dessa mudança, né? Então, acho que sim, é super válido o censo de 2010, lembrando porque realmente é, tem essa escassez de dados é, a nível municipal, né? Então, feita essa ressalva cuidado o dado é de 2010 e dependendo da complexidade do assunto acho super válido não é porque o dado é antigo que ele não é mais válido, entendeu? Legal, Pedro. É... O... Depois tem uma pergunta do Dreyf. Já vou, já vou te liberar para você fazer o desafio. É, é. Eu queria só passar pelas perguntas do pessoal aqui. Ah, bom, pessoal. É, o Dreyf está perguntando o seguinte. É, se os dados do BGE seguem a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde, dado a centralidade do BGE para as políticas do SUS e SUAS, por exemplo, como se dá essa interface de legislação dados da saúde? É Dreyf ou drive Eu fiquei na dúvida agora, eu tinha lido Dreyf. É, assim. é, eu... Desculpa, eu falei Dreyf, eu não sei exatamente como se pronuncia. Eu vou na tua, eu vou chamar de Dreyf, senão ele corrige a gente. É. É. Me perdoe, viu, Dreyf, é. se for drive me perdoe. É, é. Costuma acontecer comigo também, as pessoas confundem Juan, João, é bem comum. Dreyf mesmo, ele está dizendo aqui. É drape, Obrigado. Não. Não, gente, essa pergunta, a pergunta é difícil. Tá? Eu, é, assim, o fato é que as pesquisas de saúde do IBGE é, e, por exemplo, a PNS, né, que a gente está divulgando os módulos agora a Pesquisa Nacional de Saúde, assim como a PNAD Covid, que está em campo também agora. Né, a PNAD de Covid é uma pesquisa que queria ter falado no curso, mas não teve tempo. Está em campo também com divulgações semanais. Todas as pesquisas ah, que relacion, é, é, relacionadas à temática de saúde. É, se não todas, mas quase todas elas, né, elas têm uma, um diálogo permanente ali com o Ministério. Tá? O Ministério entra como parceiro, às vezes como até entra com, faz parte da verba, né, do, da pesquisa. Então, geralmente, é, o trabalho é muito bem casado, muito bem articulado. Agora, se realmente a questão da legislação, eu vou te pedir para, de repente, você me refazer essa pergunta, a gente pode ir conversando pelo chat, que realmente aí nesse sentido, você está dentro de um tema muito específico, eu vou ter que consultar, eu vou ter que consultar a área técnica, porque realmente eu não vou saber te dizer exatamente até que nível que a legislação do IBGE a legislação né, para a produção de estatísticas públicas, ela está ali para e passo com a legislação, dependendo da legislação do plano que você está falando. Eu, não, eu não, não tenho essa informação aqui agora, eu realmente não sei. Então deixa eu consultar os técnicos, depois a gente vai trocando pelo chat. E, gente, lembrando aqui, o curso termina né, meados de outubro, ali, final de outubro, mas a assessoria de comunicação do IBGE, que eu faço parte, <risos> continua. Então, assim, não se desesperem, o tempo aqui é exíguo mesmo. Depois eu vou conseguir atender as dúvidas, né, independente de quem fez o curso ou não. É, todo mundo vai botar aberto até... Vou conseguir aberto lá o e-mail do IBGE, nosso telefone vai seguir disponível para vocês, tá bom? Tá, Dreif? Então, eu vou... Fico te devendo essa, tá? Beleza, Pedro. Vamos, então, acho que podemos avançar aí com o desafio, o pessoal é, ver e, e também quem, quem não tiver feito o desafio, é, eu acho que vale a pena também acompanhar, porque, assim, eu acho que é uma motivação também. É, toda aula, todas as aulas da semana seguinte vão ter esse desafio, né? a estrutura é a mesma, então a gente vai ter um quiz é, e o desafio semanal. E, e é sempre tem uma, uma pitadinha mais de dificuldade no desafio que é justamente para para vocês é, enfim exercitarem o que o que aprenderam aí durante durante alguns módulos Fala, Pedro. obrigado bom gente vamos nessa então é, espero que vocês tenham conseguido resolver tá é, então vamos lá para começar né? vamos responder essas quatro perguntinhas é, tentar ser bem objetivo então, vamos primeiro baixar as tabelas. O né? é, primeiro passo é acessar o portal do IBGE. Então, vamos lá. A gente vai em Geociências. Ô, Pedro, desculpa. É, talvez seja legal você só recapitular qual era o objetivo do desafio, qual era exatamente... Perfeito, desculpa. É, não, então, retomando aqui. O, essa base dos aglomerados subnormais ela é uma base preliminar. Né? Todos esses dados eles vão ser eles foram divulgados antecipadamente, justamente pela questão da pandemia, tá? E a ideia, ele, ele vai servir como norte para quando o censo 2020 2021 for a campo, é, o censo vai confirmar ou refutar né o que o que está nessa base de dados aqui. Então, a ideia para a gente é justamente tá, tá, tá trabalhando com um dado bem recente, né, bem, bem atual, em 2019, né para esse nível de detalhe que a gente está trazendo, um dado bem atual. E a ideia é justamente a gente identificar aqui a proporção né, de aglomerados a menos de 2 quilômetros de hospitais, né, é, unidades de internação, basicamente. Né, e por que menos de 2 quilômetros? Né, que a gente vai achar um número aqui bem surpreendente. Né, e a gente vai questionar, talvez, é, será que eles estão tão distantes assim? E se não estiverem tão distantes, é, será que o problema é realmente a estrutura daquele local? Mas isso a pesquisa não vai mostrar a questão da estrutura, só a distância. Tá? É, vamos fazer essa pergunta também em termos de distância dos aglomerados ah, para unidades básicas de saúde, que é assim, aquele primeiro atendimento, né, uma, uma atenção primária à saúde. E vamos também atualizar, atualizar. A gente não pode, lembra que, eu, que a gente não pode comparar os dados de 2010 com os de 2019, porque é uma metodologia diferente, em né? 2010 nós fomos realmente a campo, para o censo, e agora a gente usou imagens de satélite, é, nós não conseguimos ter as reuniões com a Prefeitura para garantir que aquele aglomerado subnormal ele é realmente irregular. Né? Então, tem uma série de debates. A gente não sabe também se uh, esse aglomerado que foi contabilizado agora, ele já existia em 2010 e por uma falha é, na coleta uh, ele não foi contabilizado. Então, tem uma série de pormenores que, claro que você pode botar um, uma matéria, você pode botar os dois dados, mas sempre fazendo essa ressalva e não são diretamente comparáveis por essa série de questões que eu falei até nas aulas que a gente gravou. Daí tá? depois a gente vai falar aqui um pouquinho do, do, do estado com maior proporção de do que aglomerados e, finalmente, o município com a maior proporção de domicílios em aglomerados. Tá? Vamos cair dentro então? Então vamos lá. A gente clica no portal do IBGE. Vamos em geossciências, tá? Uh... Sempre confunda. Tipologia do território, né? Tipologia do território, isso aí. Vamos no tema aglomerado subnormais. Ô, Pedro, eu acho que vocês se confundiu, é um alívio para muita gente. É, não. é que na aula ao vivo tem... A aula ao vivo. A aula gravada não tem edição. Então, se eles soubessem <risos> de vai e volta, então, assim a edição realmente faz mais. E é isso mesmo, mesmo. Não dá. 50 pesquisas, conceitos totalmente diferentes. Então, a gente vai se confundir mesmo. E, e a ideia é, essa. A ideia é ser o mais próximo da realidade possível. Né? A... Ao longo desse processo aqui agora, vocês vão ver que a gente vai identificar alguns probleminhas na tabela e a gente vai corrigindo. tá? Então, vamos lá. Oh, não é em downloads, é acesso ao produto. Isso. isso também, produto. só complementando, Pedro, por isso também a gente sempre dá a dica de, é, mesmo quando você está trabalhando com dados, assim, né, é, você tem que ouvir especialistas, ligar para as fontes, é, como você mesmo falou, né, a assessoria continua, liga para a assessoria quando você está com dúvida de onde está é, determinada informação, determinado dado, né, porque é, é realmente muito difícil. É, você mapear todos os órgãos e todos os dados que existem não é impossível, né? Então, legal. Desculpa, segue, segue aí. Igual. É isso mesmo. E aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai baixar a base tabular, né, que é o plano tabular, todas as tabelas. Quem já baixou vai ver que, tem umas, acho que são quatro ou cinco tabelas em formato do Excel em formato ODS, né, que é o formato do LibreOffice, que é um software livre. Tá? Então, você vai clicar aqui, baixar a base tabular. E fundamental que você baixe o Leia-me também. Tá? Sem o leia você vai ter que adivinhar o que, que significam aquelas colunas. Então, vamos lá. É, vou simular aqui. Eu cliquei, tá? eu já fiz o download dessas, dessas tabelas. Ah, e no caso aqui, é para responder a primeira pergunta, a primeira pergunta é a proporção de aglomerados subnormais a menos de 2 km de distância né? de estabelecimento de saúde com suporte, observação e internação dos hospitais. Então, eu baixei aqui o meu... Né? Eu baixei aqui a, a base tabular né? Ele vai vir um arquivo zip Você vai extrair ele tá? No meu caso aqui eu, eu consigo baixar aqui direto Mas pelo próprio Google Sheets você consegue fazer isso também Em, em softwares gratuitos tá? não, tem, não tem dificuldade Se alguém tiver alguma dificuldade fala comigo Que eu depois eu posso auxiliar Mas não tem é, dificuldade nenhuma tá? A gente abre aqui a, a, as bases Para a gente trabalhar no... Antes disso... Porque eu já decorei né? algumas coisas. Então, antes disso, eu sugiro que vocês abram o Leia-me, na verdade, tá? Então, vou abrir aqui no meu computador. E aí, gente, o que, que eu fiz aqui? Para facilitar, né? Vocês não ficar, vão ficar assustados com essa série de textos em PDF. Eu marquei aqui, é, basicamente, as planilhas que a gente vai precisar trabalhar. né? É, esse leme nada mais é do que um dicionário né? do que vai estar lá na coluna. Então, antes da gente entrar, de a gente entrar, é, a gente vai precisar sempre... Aqui tem né, cada uma dessas letrinhas, a gente tem o nome da, da tabela né, que a gente está trabalhando. É para só, AGSN 2019. A AGSN, uma abreviatura para aglomerado subnormal, tá? Essa vai ser a tabela que vai trazer, ela tá em formato Excel, ó, tá? Nem marquei, mas está aqui. E ela mostra as distâncias em metros é, para as unidades de atenção primária à saúde, tá? E para suporte e internação, para observação e internação. Então, para essa primeira pergunta, a gente vai trabalhar com essa tabela aqui, tá? Depois, para responder as outras, a gente vai trabalhar com a de municípios e com a de estado, Tá bom? Então, eu vou correr ela mais um pouquinho aqui, tá? a tabela 1 aqui. Ó. E aí, cada coluna que a gente vai ver lá, quando for abrir finalmente a tabela, tem a descrição dela. A gente não, eles, não, eles não colocam a descrição certinha, né, bonitinha, porque realmente o software que gera, o, que gera a tabela, é, o, campo, o campo de caracteres é muito limitado. Então, realmente ele não vai conseguir, ele tem que botar realmente o um código para isso. tá? Então, basicamente, a gente vai trabalhar aí com duas colunas, tudo que eu estou vendo. A gente vai trabalhar com a, com a coluna dos municípios e com a coluna da distância. Né? Então, deixa eu abrir lá a tabela e a gente vai intercalando ali o, a tabela com o dicionário. Vamos abrir aqui a tabela GSN, Eu vou levar ela lá para o meu Google Planilhas. Tá? Eu já estou logado aqui. A gente vai importar exatamente como a gente fez. Não pode demais. Vou criar um branco. Eu vou importar. Upload. Eu vou arrastar ela aqui, tá? Vou substituir essa planilha Engraçado quando Vai entrar Pronto Aí você toma aquele susto né? Ele está carregando, você toma aquele susto Um monte de código aqui Então vamos lá a gente quer saber, os, o primeira coisa aqui, vamos dar uma travadinha aqui no, no meu cabeçalho, né? Para facilitar. Então, basicamente, a pesquisa aqui, ela, você vai ter que realmente dar uma lida no, no dicionário. E assim, ele, ele, a ordem aqui é a mesma ordem da distribuição aqui, tá? Você é, sendo bem objetivo, o que, que a gente quer saber? Então, a quantidade de, de municípios... É, quantidade de aglomerados subnormais é né? menos de 2 quilômetros uh, de hospitais. Então, vamos lá. Vamos procurar aqui uh, o nome do aglomerado. Então, a NM A, a gente vai trabalhar com essa aqui, tá? com essa tabela, com essa coluna. E vamos trabalhar também com um A. A gente tem que procurar aqui o município onde está localizado, o número de domicílio localizado. Distância em metros de aglomerado subnormal para o estabelecimento de saúde com suporte de observação e internação mais próxima. Então, realmente, são os hospitais aqui, né? Que a gente estava tá que a nossa primeira pergunta. O nome do campo é o UH HDIST, né? Unidade Hospitalar Distância. a aproximação. A gente vai trabalhar com ela aqui. Vamos procurar ela. Essa aqui. Vamos adicionar um fio. Você repara que tem umas vírgulas aqui. Vamos dar uma limpadinha nessa... Esses números todos. Para facilitar. Né? Então, o que, que ele está me dizendo aqui? No Maranhão, o aglomerado 12 de outubro, em São Luís, é... o, unidade, o hospital mais próximo desse aglomerado fica a 1.700 metros, né? 1,7 quilômetros. E lembra que eu falei a questão do Pergunta, ela está fazendo, está perguntando justamente menos de, é, aglomerados a menos de 2 quilômetros. Quanto? Né? Qual é a proporção disso? Então eu vou colocar um filtro aqui. Ele está pensando um pouquinho. Pronto. Só lembrando, gente, que eu vou ter que fazer uma proporção. Então, eu me lembrei aqui. Vamos lá embaixo. Repara que ele tem uma contagem aqui do número de aglomerados, tá? Então, vamos lá embaixo. Deixa eu aumentar aqui. Minha... Me dá umas linhas aqui para ter um respiro. São 13.151 aglomerados subnormais identificados, está em 2019, tá? Então, eu vou deixar só. Vamos recordar esse número aqui. Tá? É... E vamos fazer agora a nossa. Então, vai ser o nosso 100%, né? Vamos pegar aqui o H-Dish, né, que é o indicador que a gente está procurando. A gente vai filtrar por condição. Vamos limpar aqui. Menor ou igual a menor que? 2 mil metros, né? 2 quilômetros, não é isso que a gente perguntou? A gente vai selecionar tudo. Vai dar um ok aqui. Então, vamos ver agora quantos municípios estão a menos... Quantos aglomerados estão a menos de 2 quilômetros de hospitais, tá? Que a gente pode... ah, uma coisa que é legal, a gente pode fazer uma contagem disso, tá? O filtro, ele também é possível fazer a contagem. Então, o que a gente pode fazer? Lembra que é 13.151, né? O total. Agora, é... eu quero saber... Quantos, quantos, quantos aglomerados estão nessa situação, né? A gente pode simplesmente selecionar todos eles aqui, né? E ver aqui, que ele conta já pra gente, 8.538, né? Ou então, a gente pode também é, fazer isso com uma formulazinha chamada subtotal, tá? Eu acho legal. É... No caso aqui, a gente vai botar o número 3, que ele vai, é, é, é, o, é o número que representa o, o número de caras. Ele vai contar os valores, tá? E aí, vamos ver se vai dar certo. 8.538, certinho. Tá? Depois eu vou compartilhar com vocês que eu achei aqui no, no suporte do editor do Google. É, esse subtotal é bem legal, que você consegue fazer uma série de operações dentro do filtro. Tá? Depois eu compartilho esse link com vocês. No caso aqui eu usei o 3, ó, a contagem de valores mesmo. É... E ele já me deu o um número lá. Então aqui, gente, é só a gente fazer agora uma regrinha de 3. Né? Isso aqui vai ser o meu 100%. Né? Não tem mistério. A gente quer saber, a gente vai fazer... Vai abrir um parênteses aqui. Vai fazer isso vezes o número de aglomerados a menos 2 km vezes 100. Dividido pelo total. 64,92, certo? Então, assim, quase dois, é, quase dois terços dos aglomerados subnormais, das favelas, para falar um bom português, é, estão a menos de dois quilômetros é, de um hospital. É, aí isso né, pode servir como uma provocação, como um como estímulo para você identificar ali o fato dele estar... É, próximo significa... Assim, e aqui estamos falando de, de unidades de saúde públicas e privadas. É a mais próxima. Né? Então, não é porque ele está próximo que realmente ele tem atendimento. Ou se ele tem atendimento, como é que é a estrutura desse local? Então, acho que fica um pouco aí o jornalismo pode pode ajudar a... a pode complementar a, a essa informação que a pesquisa está tá, tá, tá trazendo. tá Então, a maioria deles, né? mais, quase dois... terços está próximo. Mas a estrutura eu acho que aí a gente pode... aí realmente Isso aqui é um pontapé para você ir fundo na tua pauta para abordar a questão de saúde dos aglomerados. Beleza? Pedro, é, eu só quero te interromper para fazer uma pergunta aqui que surgiu. É, enfim, já que você parou aí o primeiro, na primeira parte do exercício, antes você partir seguir em frente. É, eu não sei se é algo que você vai mostrar, né? mas algo legal aí também é fazer o filtro pelo município, se a pessoa quer olhar o seu próprio... Seu isso, próprio eu... município, né? Eu ia comentar isso. Ah, você desculpa. Me... Deixa eu, então, ah, só fazer a pergunta. Tá é... O Felipe está perguntando o seguinte. É... Algumas vezes no leia -me, não há uma definição clara dos conceitos utilizados nas colunas. Qual é o melhor lugar para procurar esse tipo de informação no IBGE? <risos> você vai mandar um e-mail para comunica.ibge.gov.br porque se o leia -me não te ajudou, você vai ter que conversar <risos> comigo, cara, para eu, de repente... <risos> <risos> mas mas então, gente, isso, isso acontece. Eu mesmo, quando né, comecei a olhar com mais atenção no... para preparar o curso, gente aí, tipo, eu me botei um pouco do, do outro lado, né, de, de usuário do serviço. Claro que eu sou um usuário, né, que eu preciso conhecer. Mas quando a gente estava montando o curso, né, eu identifiquei uma série de pormenores ali, errinhos, coisinhas que não estavam funcionando muito bem. E eu fiquei de chato lá no IBGE para ir corrigindo. Né? Nem, tudo a gente, nem tudo a gente já conseguiu corrigir. Mas esse próprio leme aqui tem, algumas, tem algumas, algumas coisinhas que não é que não está tá, tá certo, mas pode estar tá incompleto, né? Então, isso vai acontecer, né? A gente bota lá a máquina para rodar, mas às vezes tem realmente uma falha humana ali que pode acontecer é, e nem sempre eu vou ter a resposta. Então, o ideal é realmente, o leme é o teu... É você te confia naquilo ali. Se você identificou algum problema, é, liga para gente, manda um e-mail, Tá? que depois eu vou deixar meus contatos aqui, que a gente vai te ajudar a solucionar e botar você em contato com o técnico, se for o caso. Tá? Se a gente a assessoria de comunicação, não conseguir responder. O próprio Adriano mesmo, eu estava tentando ajudar ele, depois eu até vou até perguntar se, se a gente conseguiu, se conseguiu resolver uma questão lá de uma base, uma base de em arquivo Shapefile, eu estava tentando ajudar ele, não sei se ele já teve resposta. Mas enfim, tá? É isso mesmo. O Leeme não te ajudou, você vai ter que falar com a gente. Tá bom? <risos> Pedro, a Luana está perguntando se tem como baixar os dados de uma região só ou se tem, como, ou tem que baixar a planilha toda obrigatoriamente e fazer o filtro na, na planilha. Não, o que a gente tem de uma região só, está dizendo grande região, se for isso, é, a única, dessas, todas, de todas as tabelas que estão nesse zip que a gente tirou, a única que vai ter o nome do aglomerado subnormal específico ali, né, para você né, achar o aglomerado em si, é essa aqui. Tá, as outras vão ter o número total de domicílios, o número total de aglomerados naquele, naquele município, então, nesse caso aqui, mas é só você filtrar realmente, O que o, esse exercício que a gente fez agora, é um panorama nacional, né? O que eu recomendo é você fazer a mesma coisa, mas filtrando aqui pela UF, né? E depois, se você quiser filtrar no seu município, você pode filtrar por, por ele também. Você pode fazer uma análise em âmbito estadual ou de âmbito municipal, já que eu tô chegando ali até o nome do aglomerado, tá? E fica a seu critério. Respondido? Pode seguir, Ramon? Acho que sim, pode seguir. Sim. Beleza. É, bom, segunda pergunta. A proporção de aglomerados a menos de um quilômetro. Mesma coisa. A gente fazer uma operação muito parecida. A diferença é que a gente vai trabalhar com outras planilhas aqui. Vou deixar minha pontinha aqui, que não está fazendo mal a ninguém. Uh, vou só limpar esse meu filtro. Ah, deixa eu, deixa eu tirar isso aqui. Ó. Posso tirar ele, né? Pronto. Tá limpinho. Agora a gente vai trabalhar. A gente trabalhou com a unidade hospitalar. Agora a gente vai trabalhar com a unidade básica de saúde. Né? A gente volta, então, para o Leme. A distância em metros de aglomerada, sabe no logadista, né? O logadista agora a gente vai procurar aqui a distância em metros. Distância do endereço... Ó, oh, repara... Cadê? Ó, oh, repara só. Né? Aqui ele está especificando que é em metros, né? A do hospital. Já a do estabelecimento de saúde primária, ele não está especificando. É, tá? É metros também. Mas... Se eu tivesse ido direto nessa aqui, ia, ia ficar em dúvida, né? Vai gerar um questionamento, talvez gerasse até uma ligação lá para gente, para você ter certeza, né? Que ele não está totalmente claro. Mas é, essa daqui, a unidade também é metros, tá? Então vamos lá. AP1 diz, certo? A gente trabalhou com a OH diz, agora a gente vai na. Vamos filtrar aqui de novo. E realmente, essa pesquisa aqui, ele, ele vai dar. Ele dá o um endereço do hospital, enfim. Você uma tabela bem completa, né? Informações aqui, você consegue identificar exatamente o que você está procurando. Está só pensando um pouquinho aqui, vai puxar o filtro. Ah, e agora a mesma operação, lembrando aqui, a peão 1 diz, né? Repara só, primeira, essas colunas todas estão falando do hospital e aqui começa a falar do, da unidade básica de saúde. É que eu vou fazer exatamente a mesma coisa, tá gente? Filtrar aqui por condição, sem que ele permitir. Menor que botar, ah, desculpe. Esqueci de dar aquela limpadinha, né, para não ficar esse monte de número. Depois da vírgula. Tá, Vamos deixar redondinho, né? Agora sim a gente faz um filtro melhor. No caso aqui, eu vou botar, eu botar menor que, a, gente botar, a pergunta pede um quilômetro, né? vou botar mil metros. E aí a mesma coisa, lembrando que o nosso universo ali... Quando eu não vou fazer o subtotal, tá eu vou... Ah, não, vou precisar fazer sim, porque no filtro aqui ele pegou. Ah, no caso aqui, eu estou falando do hospital, aqui eu vou falar... Do unidade básica de saúde, 3 5, 1. Esse vai ser o meu 100% também. Então, na verdade, eu posso fazer aqui, né? Aqui é o nome do aglomerado: 10.460. 10 vou repetir, tá? Vou botar a fórmula nesse caso. A repara só que estava com a fórmula, ó, ele mudou, viu? <risos> Mas tudo bem. Na verdade ele já fez até a conta para mim, né? Ele, como já estava na forma ele já calculou para mim, eu nem preciso fazer de novo, mas seria a mesma coisa, tá? Então a gente tem aí quase vou até apagar isso aqui, tá? Isso eu nem estava prevendo. É, então assim 80%, é quase, né? Dá para arredondar aqui, 80% dos aglomerados estão a menos de um quilômetro é, desses atendimentos básicos de saúde, né? Que é aquele primeiro atendimento, tá? Também é, uma, é, é o mesmo discurso, mostra que a distância. né A gente tem, às vezes, aquela ideia do aglomerado de se realmente ser um lugar totalmente precário, isolado, mas aqui eu, eu moro no Rio de Janeiro. O Rio, especificamente, é, tem essa, essa integração muito forte né, da, da favela e do asfalto, como, como se diz. Então, realmente, tem a Rocinha ali, que está numa região super central, ela está próxima dos hospitais, mas será que realmente essas pessoas recebem o atendimento? Como é que é a estrutura desses hospitais? Isso aí a gente deixa... Para vocês descobrirem. Tá bom? Então é isso. Em termos de hospital, é aí todo esse cruzamento. Recomendo que vocês façam essa mesma, essa mesma, essa mesma análise para o seu estado, para o seu município, já que aqui a gente consegue identificar o nome do, do aglomerado. Podemos ir em frente, João? Podemos. É... Agora a gente só tem mais sete minutos. Eu vou recomendar que você faça a. O ponto 4, né? talvez, é que é o mais... É, o Estado repete a mesma lógica, né? só O Estado... É, é, a lógica é a mesma, então acho que é bom a gente pular o ponto 4. Vamos, vamos. O Estado, gente, só dando o visual aqui, é só vocês abrirem a planilha Estado Aglomerado Subnormal. Tem uma coluna lá que já vai te dar o percentual certinho. E é... eu vou te dar o um spoiler aqui, tá? É o Amazonas. Com cerca de 35%, Tá? Dos, munic... dos, dos, dos domicílios, 35% dos domicílios estão aglomerados subnormais. Tá bom? É, agora vamos então cair dentro. Vou até abrir aqui uma outra. Vou importar aqui. Vou trabalhar nessa mesma planilha. Vamos trabalhar agora. Acho que é agora o município, né? O município com a maior proporção de aglomerados subnormais. Vamos lá. A gente vai trabalhar com a tabela municípios, tá? Espera aí que em cima ele agarrou. Pronto, consegui. ele para voltar Desculpem. Vamos exportar para cá também. seria essa nova página, tá? Só para a gente ficar com o mesmo não perder o arquivo, né? Ficar o arquivo completo. Então, aqui o que ele me dá? O nome do município. Eu vou. Mesma coisa aqui, tá, gente? Vai no LEM, essa tabela um pouquinho menor. É a tabela 5 aqui no nome dela, tá? Descrição dos atributos dos municípios do, município do GCM. Ele vai te dar o código do município, o nome, a estimativa do número de domicílios ocupados lá, os domicílios em aglomerados, a população. A popula... Ele não te dá a população do, do... em aglomerados, tá? A população total do município. Ok? A gente não calculou, só no centro a gente vai ter o número da população habitando o aglomerado tá bom? Então, vamos lá. É... Também, no caso aqui, repara, a tabela está quase pronta, né? O chato às vezes, você chegar até aqui e ficar na dúvida, você tem que ler o leio. O leio, às vezes, é um... pode te, te assustar um pouquinho, mas uma vez que você entende a dinâmica de como explorar a tabela, está dado, né? o dado aqui está tá entregue aqui para a gente. É só a gente filtrar aqui. Vamos limpar. No caso aqui, a gente quer trabalhar com percentual, né? A maior proporção, o domicílio com maior proporção de aglomerados subnormais. Então, vamos, vamos trabalhar com esse percentual de aglomerados subnormais, tá? Só para a gente checar. Percentual da estimativa do número de domicílios ocupados em aglomerados sobre o total de domicílios do município. Então, é isso mesmo que a gente está procurando, tá? Vamos dar uma limpadinha aqui. Vou deixar redondo, vamos. Ah, é só a gente filtrar. Vamos mudar na ordem decrescente. Vitória do Jari. 74% dos, dos domicílios de Vitória do Jari são considerados aglomerados normais. Né? Você imagina o município, né? a precariedade do município. É, agora, uma curiosidade, né? então realmente, né? três, essa proporção aqui, três em cada quatro domicílios, né? lares, são considerados aglomerados normais. Você consegue visualizar aí na tua cabeça o que, que é isso. Né? É, e curioso, mas, curiosamente, então a gente repara que município, muitos municípios do Norte e do Nordeste estão nessa condição. A gente tem Belém aqui, ó, uma capital, né? tem cinco primeiras ali, se eu não enganado. Manaus, lembra que o Amazonas é o estado com a maior proporção? Agora, se a gente quiser ver pelo total de, é, de domicílios, né, considerando o valor absoluto e não a proporção, a gente tem um cenário bem diferente. A gente trabalha aqui com a coluna é, estimativa de domicílios em aglomerados. Tá? Vamos botar na ordem decrescente. E aí a gente tem São Paulo Rio de Janeiro. Né? Que não é segredo para ninguém, mas é uma, são cidades muito grandes. É, então, realmente, o valor absoluto é das capitais, né? realmente eles lideram, ali, lideram aí o, número de domicílios, de, o número de domicílios em aglomerados. Tá? Mas da proporção a gente vê que é uma leitura bem diferente. Tá? Dá tempo de eu fazer o, explicar o geocódigo aqui, Juan? É, Pedro, a gente tem só mais dois minutos. É, eu vou só te fazer mais uma pergunta aqui que o Guilherme colocou. E aí, depois, pessoal, a gente pode continuar é, enfim, quem quiser continuar para tirar dúvidas e a gente bater um papo. Mas é, eu acho que é melhor a gente encerrar o conteúdo por aqui. Eu acho que o, o, o desafio tá, tá, foi, foi resolvido. É, e, enfim, a, a, como várias pessoas perguntaram. A, o conteúdo fica lá gravado na plataforma. Vai ser, a gente vai subir esse, essa aula lá. Quem quiser assistir de novo. Eu acho que a grande dica né, que o Pedro... Ah, para quem for acompanhar de novo também, é, é olhar realmente o leiam, né? essas colunas, às vezes, é, os, os títulos das colunas, né o, o cabeçalho, ele, ele é meio traiçoeiro, é bom sempre a gente saber o que, que a gente está trabalhando, é um grande segredo aí. É, a última pergunta aqui, Pedro, é, a relação é, com distância até unidades de saúde e hospitais só aparece em relação a aglomerados subnormais? Tem alguma pesquisa que traga isso em relação aos bairros? Estou pensando aqui, tá? Ah, não, para bairro não. Que isso foi um cruzamento bem específico, pela foi motivado, né? Esse cruzamento justamente para pela questão da Covid, né? Pensando na vulnerabilidade desse dessa população. É... Então eu vou, eu, vou, eu vou ficar com esse dever de casa, mas de cara assim agora não tem, tá? Agora a possibilidade disso eu acho que é possível. Tá, você pegar, mas aí você vai ter provavelmente os dados do... vai ter que trabalhar com os microdados do censo demográfico. Tá? Pensando rápido aqui, talvez você, um usuário mais avançado, talvez consiga fazer... fazer, fazer esse trabalho. Eu tô pensando aqui, mas não para bairro, porque dados de bairro, só o censo mesmo. E... Eu, eu, vou, eu vou, vou, vou, dar uma, vou dar uma consultada lá, mas eu acho difícil. Tá? Talvez você consiga... E a gente pode conversar, eu posso te auxiliar de alguma forma, falando exatamente o que você quer, e a gente pode tentar viabilizar isso, mas aí seria um atendimento. né? Eu acho que não está no radar a gente, conseguir, a gente conseguir fazer. Até porque já estamos entrando já realmente no preparativo do centro, a equipe é bem, as equipes são bem enxutas, né? então não dá para incluir um produto novo no calendário agora. Então vamos conversar, que de repente, mas agora de cara eu te garanto, te garanto que não tem mas beleza deixa esse assunto morrendo. <risos> Tranquilo. Bom, gente, é, é isso, né, Pedro? É, eu acho que... Obrigado de novo pela aula, acho que foi muito legal assim, as dúvidas e, e é... o conteúdo, né? Esse desafio foi muito interessante, né? É uma pesquisa que não está é... muito evidente lá no site do, do, do IBGE ainda, né? Então, essa dica que você trouxe nesse curso, é, e principalmente para quem trabalha com aglomerado subnormal né? é, tendo que cobrir né, esse, esse, esses dados, enfim, tendo que trabalhar com esses dados, pra, é, cobrir esse tipo de comunidade é, é uma dica valiosíssima, né? porque a primeira que a gente tem é algum tipo de dado de aglomerado depois do censo de 2010, né? e são dados muito atuais, então é, obrigado, acho que foi uma grande sacada aí do, do módulo e bom é isso gente a gente vai encerrar a aula é... e eu vou vou parar aqui a gravação Pedro se quiser se despedir eu vou, vou parar aqui a gravação e mas a gente eu posso continuar mais um pouco se quiserem continuar dando um papo quem tiver tempo ah mano cara eu que agradeço eu até falei lá no chat né eu por temo mó... orgulhoso assim mesmo né porque eu ia... para entrar no IBGE aí eu... Né, Estava fazendo concurso, tudo. tive aula com, com pessoas que, que criaram a Escola de Dados, né, no caso a Natália Mazotti. Então, eu jamais imaginava que pô, eu ia estar tá aqui do, do outro lado agora ensinando né, de alguma forma o é, que, que eu vejo lá no meu dia a dia. Né? Então, realmente, eu insisti até um pouco em... em né, eu queria, queria, desde que eu estou lá, eu quero, faço esse esforço de tentar aproximar a Escola de Dados, o IBGE da Escola de Dados, um esforço que eu faço questão de fazer e acho que a gente está indo no caminho certo, tentando tornar o dado mais palatável possível. E acho que vocês, pessoal, né, que está fazendo curso, a escola de dados, a imprensa, de uma forma geral, é, são assim grandes aliados para tentar né, fazer ter, fazer essa educação estatística, né, conscientizar a população a trabalhar com os dados. E o IBGE tem essa credibilidade, né? Então, fico muito feliz de estar fazendo parte disso com vocês. E agradeço muito a oportunidade. Repito, sigo à disposição, vamos nos falando, falando pelo chat, lá a gente compartilha meus contatos e a gente segue conversando mesmo depois do fim do curso. Tá bom? Muito obrigado. Legal, Pedro. É, então tá, pessoal... Uh... Estou vendo um monte de, de elogios às suas aulas aqui, Pedro. Então. Bom, é... <risos> Vamos, eu vou, vou encerrando por aqui, viu, gente? Boa noite. Ó, semana que vem, 19 horas, viu? essa semana foi de 18, mas as outras todas, a partir da semana que vem, as aulas ao vivo são 19 horas. Tá ok? Boa noite a todos. É, e continuamos no chat, né? Não, não esqueçam, o chat é, é também um espaço para essa troca de, de perguntas, respostas, contatos. É... Ideias de projetos, né? Que eu vi algumas trocas aí de, de dicas, né? Também na, na plataforma aí de chat aqui da, da sala, mas a plataforma de chat da escola também é, é para essas coisas. Dúvidas técnicas lá no fórum.jornalendedatos.org. É... Então, continuamos em contato, pessoal. Até semana que vem, é... semana... a próxima semana, o módulo é de eleições com a Cecília do Lago. Até lá, pessoal. Boa noite.